Sérgio Moro está no Trend Topics nesse momento com mais de 100 mil menções e as informações são de que ele cogita renunciar e ir embora do Brasil. Oh, really? Eu me cogito por que isso acontece, não é mesmo? Quem diria uma coisa dessa? Por que será, tá? Aqui diz no site IG que... Sérgio Mouro pode renunciar ao mandato de senador. O parlamentar está cogitando se antecipar a uma possível cassação de seu mandato e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, sondou amigos e aliados que moram nos Estados Unidos em busca por um emprego que lhe garantiria a permanência no país americano. Uma pessoa do núcleo duro de Moro, confirmou a informação recebida pela coluna no fim da tarde da última quarta-feira. A notícia procede, mas estamos tratando internamente com sigilo, afirmou o aliado do senador. A coluna recebeu de uma fonte que Moro foi aconselhado por um importante cacique político logo após a decisão do TSE de caçar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele sabe que vai ser caçado, então precisa controlar a narrativa. Ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo, teria dito o líder partidário ao senador. O melhor exemplo é o Jean Willis, que vendeu para o mundo todo que o Brasil vivia com a democracia contaminada. A princípio, Moro rejeitou a ideia e teria dito que não é homem de fugir da luta. Mesmo assim, seus principais assessores lembraram que não há caminho para a vitória judicial e que ele deve mesmo ser caçado. Vale a pena virar uma voz de rede social? Teria questionado um importante aliado. Pessoas próximas articularam conversas com americanos que garantiram bons empregos para o ex-juiz no país o que fez com que ele passasse a cogitar a ideia. Existe a problematização da esposa. Ela está muito feliz com a de, como deputada e não quer ir embora do Brasil, mas isso é facilmente contornável, confirmou a fonte sem explicar qual seria a solução. Questionado se há um prazo para a renúncia de Moro, a resposta foi taxativa. Quando ele sentir que está emparedado, e que é a única alternativa, respondeu antes de concluir. A tendência é que o Moro vire o Jean Willis da direita. Ai, ai, quem poderia imaginar uma coisa dessa, né mesmo? Como pode ser isso? Ah, vamos usar um videozinho aqui que pode nos ilustrar um dos motivos por qual Sérgio Mouro deixaria o Brasil, não é mesmo? Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai tá quando eu fuder esse Mouro. What? Quem lembra desse videozinho aqui do Lula que circulou há uns tempos atrás, tá? <risos> jornalistas dando risada. Não, vocês cortam a palavra fuder, aqui. Né? Não, mas... não, não é, é quando eu falava assim, Quando eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Ah, esse vídeo, eu lembro para vocês, circulou nas redes sociais simplesmente um dia antes do Sérgio Moro ter sido ali alvo do PCC. Foi descoberto que o PCC queria tirar não só a vida dele, mas da sua esposa e de seus familiares também. Ah, tem algum motivo para a pessoa querer deixar o Brasil depois disso? Hum, será? Será que tem? Será? E aí nós temos aqui... O Janones dizendo que agora prevê a cassação do Sérgio Moro. O que essa turma toda sabe que nós não sabemos? Nada. A verdade é o seguinte, eles querem se vingar da Lava Jato. Se já aconteceu com o Deltan Dallagnol, você não precisa ser uma mãe de Iná, ou ter informações privilegiadas, como Janones teria, para saber que isso é muito provável de acontecer. E ele sendo caçado, ele perde a polícia do lado dele... Ele perde toda a segurança que ele tem nesse momento... E é mais um alvo ali para se tornar um mártir... Agora, tá? Essa não é a única coisa, não... Tem informação aqui... De que o Moro teria se reunido com Moraes... Logo após a cassação de deltan Dallagnol... A informação é de que... Essa reunião já tinha sido pré-marcada... E que não teria nenhuma relação... Mas, com certeza, ali entrou na pauta dessa discussão. E aí, será que é firme e forte essa possibilidade? Todos da Lava Jato serão considerados corruptos e todos os condenados corruptos da Lava Jato serão considerados inocentes e perseguidos? Novamente, não é a única coisa que tratam aqui. Tem outra notícia de hoje: que a justiça vai ouvir Palocci para saber se ele sofreu abusos e torturas da Lava Jato. Então, assim como aconteceu no passado com os militares, agora a ideia de que a Lava Jato não só deu abusos contra o sistema, mas ele teria torturado pessoas. É sério isso? Paloski foi um dos caras que denunciou o Dilma, que fez o Dilma ser preso, agora vai passar a ideia de que ele foi torturado. O novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, Atendeu a um pedido do advogado do ex-ministro Antônio Palocci e marcou uma audiência para ouvi-lo sobre eventuais abusos e prática de tortura que tenha sofrido durante a operação. Palocci foi preso em 2016 e condenado em junho de 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro. A audiência está marcada para as 14 horas e 30 minutos da sexta-feira. Apio marcou o depoimento em caráter de urgência visando evitar dano irreparável. Que coisa não, que coincidência tudo isso, tem que ser rápido, urgente. O advogado de Palocci, Trace Reino apresentou petição na Justiça Federal, em que coloca o ex-ministro à disposição para esclarecer o contexto da prisão, o acordo de delação e apontar excessos e erros da Lava Jato. A CNN apurou que uma revisão da delação premiada de Palocci pode ser feita, os termos do acordo devem ser reavaliados. À época, a delação teve 86 páginas e 39 anexos, assinada pela Polícia Federal e homologada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Palocci ficou mais de dois anos preso no Paraná, no conjunto de ações penais da Lava Jato. Chegou a ser condenada a 12 anos de prisão, mas a sentença foi anulada pelo, adivinhe, Superior Tribunal de Justiça. Então, um novo depoimento da PF, o ex-ministro Palocci, também pode ser ouvido novamente pela Polícia Federal. Esse depoimento que está sendo discutido seria para a diretoria da inteligência da PF em Brasília. Segundo a defesa, no entanto, esse segundo tema ainda não está confirmado e sem data fechada. Mas fica claro aqui que eles querem mudar o passado, querem mudar essas delações que ocorreram contra o Dilma, com a desculpa de que foram sob tortura. Que Palocci não sabia o que estava falando, que foi pressionado ou torturado a falar que Lula era corrupto e um dos mandantes do esquema que destruiu a nossa nação. A verdade aqui é que eu não posso falar nada. Qualquer menção e qualquer opinião minha será tratada como fake news e eu serei o próximo perseguido. Mas a verdade é que sumiram trilhões do bolso do contribuinte do brasileiro e esses trilhões nós nunca veremos de volta. Ao contrário, nós estamos vendo esse turma toda de volta ao poder como se nada tivesse acontecido. No passado, eu diria o seguinte, não, fiquem, que fiquem lute no nosso Brasil. A verdade é a seguinte, se eu tivesse a oportunidade, talvez eu tivesse deixado o Brasil há bastante tempo atrás. Mas, mesmo assim, né, eu não posso deixar o Brasil porque aqui estão as pessoas que eu amo. Não posso deixar esse Brasil porque não tenho nada lá fora que vale a pena Ir lá para fora. Então, essa é a única coisa que nós temos. Continuar lutando pelo Brasil aqui de dentro. Talvez agora com mais ironia do que nunca. Quem somos nós para questionar o Deus-ministro Alexandre de Moraes. Certo? Quero saber a opinião de vocês. Também participem da nossa 11ª rifa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso tenho o meu número de WhatsApp aí no site para dar suporte a vocês. Se você deseja receber mil reais do Pix, né? participe dessa rifa. Compre quatro rifas, leve cinco. Lembrando que você tem que colocar cinco rifas no carrinho para a promoção ser efetivada. Também nos sigam. É muito importante que vocês nos sigam no Cost TV, onde lá seus likes e visualizações de vídeos valem um dinheirinho para você mesmo. Tá bom? Estamos rumo a 400 inscritos lá. Conto com o apoio de vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.